O domínio das emoções, ok. Palete de copas, vamos complementar dois de copas. E as de copas. Só copas, muitas emoções. E já vou trazer também uma mensagem do oráculo. A carta da Fênix. Deixa eu dar uma arrumada. Virgem, as emoções estão saltitantes. A carta, o domínio das emoções, é uma carta que fala de equilíbrio emocional, porque as emoções circulam, elas não são fixas. E quando você deixa elas passarem por você, sem que se instalem, você vai conseguindo administrar a sua vida da melhor forma. Não luta contra qualquer sentimento. Deixa que eles se dissolvam como algo que não é seu, mas que de alguma forma estão aí para te dar o um insight. Você está bem emotivo, sensível, por estar conectado a alguém do qual você pode ter dúvidas, mas saiba que essa pessoa sente o mesmo por você e pode ser o início desse romance ou até de uma possível renovação. Porque as de copas é o amor sendo dado a você. E pode rolar novidades, seja um contato, um encontro ou um reencontro. E a carta da Fênix vem trazendo a seguinte mensagem. Como é esse negócio de felizes para sempre? Pode ser que você esteja com vontade de viver esse amor e ao mesmo tempo... Com medo das cinzas do passado, do que você viveu e não foi muito legal, porque não te fez bem ou acabou quando você queria continuar. Era uma vez uma história ou um capítulo, mas você ainda tem muitas outras páginas em branco. Se abra para a vida confiando que o que tiver que voltar, voltará lapidado em momentos melhores e o que tiver que acontecer, acontecerá para algum aprendizado. De qualquer forma, não fuja do que está sentindo, siga o um impulso do seu coração sem justificativas, Ou lutando contra o que você sente, tá bom? Gratidão.